Agradecendo gratidão ao professor pelo Pela oportunidade de estar aqui Nesse curso Eu Quando eu Foi lançado o curso Do Code Punch, Na primeira Na primeira lote eu recuei Mas no segundo Não tive como dizer não Eu já acompanho Há um, mais de um ano E como eu ouvi ele falar No começo, sempre diz, as primeiras vezes que eu conheci, é, que ele parou de tomar remédio para depressão, várias doenças. Eu também, oito anos, tomei remédio, e resolvi de uma hora para outra parar. E graças a Deus hoje não estou mais nada. E sou uma pessoa super saudável, me cuido muito com, também com é, alimentação. e tenho muita vontade de fazer um trabalho fora, é, principalmente em escolas com crianças. E ontem, na medicação, eu vi isso muito claro no meu campo. Estou é, muito, muito feliz mesmo, conseguindo cada dia mais evoluir. Tive, passei assim, por uma depressão muito profunda, com pensamentos até de suicídio. E hoje eu gra sou grata porque sou outra pessoa. E de ontem para cá, eu me sinto muito forte, com muita vontade de dar continuidade a esse trabalho. Hoje eu já sou, trabalho com reiki, mas eu acho que ainda eu, eu tenho possibilidade de avançar mais. Eu hoje sou feliz e sou grata a você, professor, por tantas coisas maravilhosas que você ajuda, nos auxilia, Abre os nossos caminhos. Gratidão, gratidão imensa por ter conhecido vocês.